Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho no vídeo de hoje eu vou falar para vocês uma ferramenta de produtividade que vai adiantar muito a vida de vocês. Hoje a gente quando tem que tirar qualquer tipo de dúvida, resolver algum problema, a gente vai aonde? A gente vai no Google, a gente vai no YouTube. E muitas vezes a gente vai um vídeo no YouTube, os vídeos no YouTube entre 5, 7, 10 minutos, mas tem muitos vídeos que, mesmo sendo menores ou maiores, eles têm a velocidade, a cadência deles é muito lenta. Então, assim, não é no nosso ritmo, na verdade, tá? Então você vai assistir um vídeo e esse vídeo a pessoa, às vezes, vai falar um pouquinho mais devagar. E eu vou mostrar pra vocês que existe uma ferramentinha que você consegue acelerar esse vídeo para colocar no seu ritmo. Mas por que isso? Porque quando o vídeo tá muito lento, você se dispersa. Então, às vezes, acontece que você tá vendo, tá, não tá na velocidade que você quer e você ainda vai perder atenção porque como tá muito devagar vindo informação, você vai, vai, a sua cabeça vai voar. Então, quando o vídeo está acelerado, você também presta mais atenção. Tá? Existe até uma, uma, uma comparação, que é que nem quando você está dirigindo um carro em alta velocidade, você fica com maior atenção, porque quando você está devagarzinho, você consegue olhar a paisagem, fica de bobeira, você vai tranquilo, suave. Quando você está dirigindo a mais de 100 por hora, né, você segura as duas mãos firmes no volante e fica bem atento, porque as coisas acontecem em uma velocidade maior e o seu cérebro se prepara para poder é, lidar com, aquele, com aquela quantidade de informação né? Por questão de segurança. Com o vídeo é a mesma coisa. Então, assim, vai no Google lá. Já está aberta aqui a ferramenta. Essa aqui, ó. Video Speed Controller. Vamos botar no Google só para você entender. Digita lá. Bota lá. Speed Controller Chrome. E é esse primeiro item aqui, tá? É uma extensão do Google Chrome. Tá bom? Então, quando você chegar lá, basta clicar aqui no meu caso já está instalado, né? Você só vai adicionar e vai adicionar essa extensão e aí que é uma coisa bem legal. Você vai ter essa ferramentinha aqui que vai no vídeo, aqui tá com 1.7, né? É como se tivesse 70% a mais. Você vai ter um o menos, e tem os atalhos de teclado que são esses aqui. Vamos lá pro vídeo, vamos ver como é que funciona aqui. Então vamos botar esse vídeo aqui para rolar. Primo, no vídeo de hoje. Tá vendo mais... esse umzinho aqui? Esse umzinho é a velocidade do vídeo, a velocidade original dele, tá? Padrão. Então quando você bota a mãozinha aqui em cima, você vai ter o um mais para acelerar, ó. Eu esse vídeo aqui com uma frase Vê se a velocidade acelerou aí. Tá vendo? Então assim, dessa forma, você consegue botar no seu ritmo, sei lá, 1.6, já fica bastante acelerado, aí você vai achando o seu termômetro, tá? Você reduz um pouquinho, tanto para mais, você pode botar esse aqui, ó, tem vídeo assim que você bota até né, acima de 2 e, e ainda mesmo assim ainda fica lento. Nesse caso aqui, provavelmente, é, é, tá no fone, não tô ouvindo, mas provavelmente ele já vai estar tá com uma velocidade bem... Deixa eu botar o fone aqui. ...muito obrigado, velho, mas um grande problema que o tem... Bem acelerado. 1.4 Tá bem suave aqui. Deixa eu dar um... Quer ver? Você pode usar também a atalho de teclado, que é a letra D e a letra S. O D acelera, ó. Então o teclado. E a letra S. Um nível de complexidade é mais. Tá vendo agora que depois que você é teve a oportunidade de ver mais rápido, fazer você fazer acha fazer muito fazer lento fazer aqui, né? Tá. Infalíveis. Ó, você pode até diminuir. Das das <risos> é até engraçado. Ah, pô, eu da minha cabeça, do vento? Não, eu tirei daqui da minha vivência. 1.2. Qual é o conceito? Deixa eu dar um pausa agora aqui, chega. A consequência disso é a seguinte: é porque você vai ver o um mesmo vídeo. Com a na sua velocidade você não vai ficar irritado, você vai conseguir ter uma, uma percepção mais apurada, assim, você vai ficar com a, com a atenção mais aguçada, você vai assistir uma velocidade maior, o vídeo vai terminar mais rápido, então você já vai partir outra tarefa. Às vezes você assistiria, sei lá, se você estiver estudando, tá? algum assunto, se você estivesse assistindo 3, 4 vídeos, você pode assistir 5, 6. Tá? Você consegue aí dar uma velocidade maior para render mais o teu estudo. E algumas partes também você pode ficar contendo no teclado ali, algumas partes são partes chatas, ou seja, todo vídeo tem uma partezinha que entra uma brincadeira, entra alguma, entra alguma coisa, você pode dar uma aceleradinha ali e depois você volta quando chegar na velocidade normal, uma vinheta, algo que, algo que você queira passar. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você clicar e já instalar essa ferramenta. É a extensão do Google, você pode fazer a busca pelo, pelo, pelo Google mesmo, ou você pode clicar lá na descrição já vai cair direto na extensão. No Chrome. Agora já aqui embaixo também um vídeo que fala sobre produtividade. Que se você usar mais ferramentas, se cada vez que você usar uma ferramenta a mais você conseguir agregar, com certeza é, no final do dia você vai estar com um rendimento muito maior aí e vai sobrar tempo. esse tempo que sobra você pode tanto estudar ou quanto você também tirar para o lazer ou para fazer a atividade que você é, deseja. É, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo sobre marketing digital, sobre produtividade, tá? sobre mentalidade. Então, se você quiser receber os vídeos que a gente posta semanalmente, é, se inscreve aqui no canal, tá certo? Se você tiver alguma dúvida ou conhecer outra ferramenta de produtividade, deixa nos comentários aí para compartilhar com todo mundo, com, a, com as pessoas que acompanham aqui os vídeos. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.